Aqui ó, tá espanado. Agora aqui, eu peguei uma, uma madeira bem, bem, bem firme, ó. Aqui, ó, achei da largura da broca. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu aprendi com meu pai, viu? Ó, o ok, que certinho aqui, ó. Espanou. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu espanei aqui esse parafuso de propósito, só para mostrar para vocês como fazer, se por acaso você estiver trabalhando aí e um parafuso vim espanar, você pode fazer isso aqui. Por que, que eu usei aqui uma broca e usei a madeirinha mais larga? Para esse parafuso pegar mesmo no centro da madeira. Certinho, para ficar legal. Usei uma madeira mais firme do que o batente da porta, porque aqui é, é, é pinho, ó. se você ver, ó, ó ele é muito macio por isso que espana. tem que ter cuidado o legal mesmo é usar uma chave de fenda para quando encostar você parar mas ficou bacana a ah, outro detalhe aqui ó a dobradiça aqui você deixa rente um pouquinho só abaixo aqui você pode afundar mais um pouquinho se quiser mas se deixando rente já tá bom aqui você vai deixar gente aqui um pouquinho abaixo um milímetro mais baixo aqui você pode deixar uns dois milímetros e aqui também, ó, retinho aqui, ó. Você pode ver que tá, ó. Tá certinho, ó. E aqui também, ó. Um pouquinho, um milímetro abaixo aqui, ó. Olha. Ó. Se eu, eu coloque tá um milímetro abaixo. Porque quando fechar, a dobradiça ela já vem reguladinha pra isso, ó. No batente, a mesma coisa. Você tem que deixar ela rente com a madeira do, do batente. Senão vai ficar uma abertura muito larga daqui pro batente. Então é isso aqui, ó. Segue o passo a passo. Tem outros vídeos de como montar essa porta aguardo vocês lá é só apertar aí em vídeos que você vai abrir o canal lembrando esse pininho aqui ele tem que ficar sempre a parte de cima para poder não cair essa cola aqui você encontra ela no site www.escutaoveio.com gente o canal tá aí trazendo dica para vocês que não tem conhecimento então se vocês puder compartilhar esses vídeos a gente agradece porque fortalece muito o canal um abração a ah, tem aí tem o um vídeo completo de montar aqui essa dobra desse e essa porta aqui, viu? Vamos lá, fui, tchau!